Então, gente, então agora oficialmente dei 13 minutinhos para as pessoas poderem chegar, em respeito a vocês que chegaram pontualmente para o nosso evento. Essa é a primeira edição do Yoga em Superação. E qual foi a ideia desse evento? Qual é a motivação? Amanhã, dia 21 de junho, né, é celebrado no mundo o Dia Internacional do Yoga. Né? E a gente sabe dos benefícios do Yoga, a gente conhece, quem pratica reconhece no próprio corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental mas a nossa sociedade não tem acesso. As pessoas não têm acesso, as pessoas que estão passando por algum tratamento médico também muitas vezes não têm acesso. Então a ideia desse evento é divulgar ações, projetos, institutos que trabalham né, com práticas de bem-estar, de autoconhecimento de forma gratuita ou com valores acessíveis ou que promovem de alguma forma a acessibilidade a essas práticas também. Né? Então... A ideia é que a gente possa inspirar as pessoas a, a praticarem mais o karma yoga, como a gente fala, né? Quando a gente sai de uma formação de yoga, a gente sai querendo mudar o mundo. A gente sabe que a gente não precisa de nada para proporcionar o bem-estar e ensinar o yoga para as pessoas, né? Então, eu estou muito feliz com esse evento, muito feliz com os nossos apoiadores, né? Sem dúvida, o. O site Atmazen é um grande apoiador do Instituto Câncer, já realizamos outros eventos juntos em 2019, em 2020, de forma online também. Quero agradecer também o Svadhyaya, que é uma escola de formação de novos professores, né? professores da linha de Hatha Yoga. O Yoga Sem Barreiras também, que vai estar falando ainda hoje para a gente. O Instituto Hope, que não trabalha com yoga, mas eles trabalham realizando sonhos de pessoas que têm suas vidas ameaçadas é, por doenças graves. né? E para que a gente possa descobrir quais são os nossos sonhos, a gente precisa de autoconhecimento. A gente precisa de alguma forma ter feito algum tipo de, de mergulho para dentro para que a gente possa saber quais são os nossos sonhos, né? o que, que a gente ainda não realizou na vida. Então, o roupa vai estar aqui com a gente amanhã, fechando o evento. E, claro, a Biofuton, que é uma grande parceira né? que trabalha com os materiais de yoga restaurativa e outros materiais também que vocês podem comprar diretamente com eles. Mas, para a prática de hoje da Babi, vocês só vão precisar de travesseiros, almofadas e mantas. E, como está friozinho, vocês podem fazer a prática também na cama de vocês. Bom, estou é, muito feliz de abrir esse evento contando um pouco da minha história. Né? Eu espero que, de alguma forma, como o Roberto Palmeira fala, eu possa criar uma tatuagem emocional em vocês, que vocês possam lembrar da minha história e que de alguma forma ela possa impactar e possa fazer com que vocês é, se apaixonem, né? Quem ainda não é apaixonado pelo yoga, como eu sou apaixonada. Então, olhando para essas fotos aí, é... essa é a Luciana Lobo. Então, em dois momentos diferentes né, da vida. Então, na primeira foto, do lado esquerdo, sou eu, assim que eu me formei, né? como Como professora de yoga e... E aí fiz uma sessão de fotos né, para fazer divulgação do meu trabalho como professora de yoga. Naquele momento eu nem sabia, não fazia ideia quais os caminhos que a yoga né, me levaria até então. Né? E a foto do lado sou eu, em 2017, né, logo após iniciar meu tratamento oncológico. tive câncer de mama em 2017 e eu fui convidada para fazer uma, uma sessão de fotos para divulgar né, que existe sim bem-estar e durante o tratamento oncológico. Não só bem-estar, mas existe beleza também. E realmente, essa foto é uma foto que eu acho muito linda. É... Eu, quando fechei os olhos né, para sorrir para essa foto, não foi só fechar os olhos e sorrir para essa foto porque eu estava sendo fotografada. É... O meu rosto passa uma serenidade, mas era assim que eu estava me sentindo exatamente naquele momento. Né? E o que trouxe para mim essa serenidade, sem dúvida, foi a prática do yoga e a prática da meditação. Né? Bom, é, muitos aqui são professores de yoga, outros não, então eu vou passar só alguns conceitos do que é yoga para a gente poder estar tá falando né, sobre isso. Então, a palavra yoga significa união, uma das de, definições, união. Mas união de quê? Né? Então, algumas pessoas dizem que é a união da nossa mente individual com a mente é, coletiva, a né, mente universal, ou é, é a união da nossa mente com o nosso corpo. É a união... De, de, de sua união com a percepção de que você faz parte do todo, né? que você não está separado desse todo. Então, o conceito mesmo é esse de união. Né? E quando você vai perceber quais são, quais são os benefícios da prática do Yoga, em algumas, alguns livros e alguns artigos vão estar dizendo que o objetivo é aquietar as flutuações da mente, porque isso veio lá de trás, né veio dos Yoga Sutras. né Quando o Patanjali sistematizou o Yoga, ele vai definir que então que o objetivo é aquietar as flutuações da mente. Mas, sem dúvida, é uma prática que traz autoconhecimento, quando a gente passa a olhar para a gente, né? para nossa vida, e, e, e ter o um entendimento do nosso papel dentro dessa esse grande universo que a gente existe e vive, né? E claro, vai promover a saúde física, mental e emocional. A gente não tem dúvida e, e vou falar um pouquinho sobre os artigos científicos que já falam, né? Que já comprovaram esses benefícios. E aí, rapidamente falando sobre os oito passos, né? Segundo Patanjali. Patanjali foi um grande sábio. A yoga, quando ela surgiu, é... ela era ensinada como uma transmissão oral. Né, de, um, de um mestre para um discípulo, de um guru para um discípulo. E, e o Patanjali ele sistematizou e organizou em oito passos né, o, o caminho do Yoga. E se hoje a gente tem a prática hoje muito, muito sistematizada, é graças a ele que fez com que a gente recebesse é, essas informações, e, porque tem aquela história, né, que conta um conto aumenta um ponto. Então, a partir do que é sistematizado, tem algo que a gente pode partir dali. Mas existem diferentes escolas do Yoga e tem escolas que não seguem os Yoga Sutras de Patanjali, não tem uma visão diferente sobre isso. Então, na verdade, não importa qual escola que você siga, que o seu professor siga, o importante é que isso faça sentido para você. Então, eu venho da escola que segue os oito passos de Patanjali. E o primeiro passo são os yamas, né? as restrições que nos orientam né? É, para que a gente, da forma como é que a gente deveria se relacionar com esse mundo à nossa volta, para que a gente pudesse encontrar paz e harmonia e equilíbrio. Então, tem a ver com a nossa relação com o mundo externo, com o ambiente externo. E dentro do primeiro passo, a RIMS, a gente vai ter lá, então, dos Yamas, a gente vai ter outros subpassos que são a RIMS, a não violência, Satya a verdade, a esteia, não roubar a parigraha, a ausência de ganância, brahmacharya a prática das virtudes. Então, o primeiro passo não é a prática das posturas, né? como a gente imagina, que ah, estou fazendo yoga porque estou fazendo posturas de yoga. Então, a forma como você passa a se relacionar né, com o mundo externo já é o primeiro passo no caminho do yoga. O segundo passo são os niyamas, que nos orientam né, na relação com o nosso mundo interno. Esse é o segundo passo. E aí você tem os subpassos aí. Salte, a pureza. Deixa eu só mandar a câmera aqui, ó. Da mente e do corpo, santos, contentamento, tapas, austeridades, vadiais, estudo dos textos espirituais, estudos de si mesmo, uma autoavaliação. Você já parou para olhar para a linha do tempo da sua vida e perceber onde é que você estava há cinco anos atrás, onde é que você está hoje? Né? Eu faço muito isso, porque eu tenho, eu tenho pontos na minha linha do tempo que, são, que me marcaram, que transformaram né, o, o meu caminho. Isvara Pramitana, devoção ou constante atenção sobre a presença divina. E aí, depois né, desses dois primeiros passos, né, a gente vê então a prática das posturas, asanas, né, que vai trazer então a estabilidade do corpo e da mente, para consciência da respiração, para tiara, dissociação da própria consciência e recolhimento dos sentidos. E aí você vai chegar até o último passo, que seria o oitavo, que seria essa integração, né, essa união, ou também que a gente. É, escuta por aí dizendo nirvana, né? Bom, eu não sei em que passo que eu estou ainda, mas com certeza os dois primeiros passos já são muito, muito úteis para mim, para a minha vida, e eu basicamente uso muito mais os yamas e niyamas, né? faço as posturas físicas, respiro de forma consciente, né? pratico a meditação, mas os yamas e niyamas são fundamentais no caminho do yoga. Bom, quando me formei como professora de yoga, eu não sabia ainda o que ia fazer, eu era mais uma professora de yoga querendo ensinar asanas, querendo ensinar as pessoas a ficarem de cabeça para baixo, querendo ensinar os alunos a fazerem parada de mão, a fazerem um Adomuka, para poderem colocar os calcanhares no chão. E aí eu tive um encontro, né, que mudou o meu caminho, que foi o um encontro com o Marcelo Yuca, é um músico, e o Marcelo tinha se tornado cadeirante, depois que ele sofreu um assalto, e e ele não tinha ele tinha pouca mobilidade de, de, de, do quadril né assim de estabilidade desse quadril não tinha nenhum movimento com as pernas um dos braços também ele não movimentava muito bem e ele nunca tinha feito yoga né e quando eu conheci o, o Marcelo eu entendi que ele era uma potência para nossa sociedade né todos os trabalhos sociais que ele fazia tinham um impacto enorme que geravam um benefício para todos nós né e então ele por não fazer é, nenhuma prática como a yoga, ele fazia fisioterapia, né? mas ele não fazia nenhuma prática que trouxesse essa consciência dele para dentro dele, eu comecei a perceber que o yoga sim poderia ajudá-lo a, a, a acalmar, né? A, a silenciar um pouco a mente dele, e, e ajudar nesse processo dele de autoconhecimento, do entendimento, por que, que ele estava, então, numa cadeira, o que, que tinha acontecido com ele, como é que ele poderia continuar usando aquilo, essa experiência dele de vida, e impactar um número ainda maior de pessoas. E aí, quando eu propus para ele fazer a prática de yoga, ele brinca, né? Tem um, tem um áudio, um vídeo, na verdade, no YouTube, contando essa história, eu peguei só um trechinho para vocês, e ele... E ele falava que, quando eu perguntei se ele queria fazer a prática de yoga, foi como se eu tivesse perguntado para ele se ele queria jogar bola. É claro que o Rodrigo vai desmitificar isso tudo, ele vai contar a experiência dele daqui a pouco. Mas essa foi a percepção do Marcelo, que eu estava convidando ele para jogar bola e que ele não tinha melhores condições de jogar bola. Né? E aí, quando eu fui mostrando para ele as posturas, ele foi tendo o entendimento que ele sim, ele poderia fazer aquilo. E rapidamente os benefícios foram se manifestando. E a yoga foi um grande divisor na vida dele também. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar o som, porque eu esqueci de marcar o som aqui. Quando... É, eu vou ter que descompartilhar aqui já já com vocês e compartilhar novamente por conta do áudio. Então, quando eu ofereci para o Marcelo, né, para ele fazer a prática de yoga, a primeira coisa que ele falou foi não, eu não quero fazer. Bom, ele achava que não conseguiria fazer. Então, com a ajuda de um professor que alguns de vocês talvez conheça que é o Antônio Tigre um professor muito querido muito experiente com a técnica de com a, com a técnica de Aengar yoga né com a, com a escola de aêngar yoga a gente foi para o estúdio de uma amiga eu aluguei uma cadeira de rodas e a gente foi fazer é, as posturas que seriam possíveis de fazer dentro da cadeira e fora da cadeira então a gente fez um laboratório eu e o Antônio sobre o que que era possível né e aí com essas fotos eu voltei no Marcelo e mostrei para ele e ele falou, não, mas isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu acho que eu consigo, isso aqui com a prática dá para fazer. E é claro, dessas, dessas fotos, né, que, que, que era o manual dele, eu transformei em desenhos técnicos né, para poder trabalhar com outros cadeirantes também. Né? Então, deixa eu só interromper rapidinho para poder compartilhar com vocês aqui o áudio, porque eu acho que é importante a fala dele nesse momento aqui. Não tô aqui, compartilhei o som. Bia, você me disse se o som vai sair, tá? E eu aprendi. É estranho dizer isso, mas é. E eu aprendi a, a me entender. Esse entendimento não é porque eu sou cadeirante. É que a yoga e a meditação leva você a ter um entendimento maior do que você é. A sua consciência A florou. Quando a gente nasce, né? A primeira coisa que a gente faz é uma inspiração. E quando termina o nosso tempo aqui, a última coisa que a gente faz é uma exalação. E o que acontece entre essa inspiração uh. e essa exalação é a nossa vida. Inspira, longa E exalando, tenta caminhar um pouquinho com a sua mão direita. Ó. E o quiser acompanha o movimento. Vai trabalhando um pouquinho da sua coluna. Qual a maior dificuldade que você sentiu em praticar essa ioga? Eu achava que era o, o aparato físico. Eu achava que eu ia, eu ia ter problema em ir adiante na, na yoga pela questão da, da impossibilidade física. Eu acho que não, porque. Você achou que os movimentos iam ficar muito limitados? É, não, então, mas o que acontece é que ela foi, ela foi me observando e propondo é, movimentos é, pensando na minha limitação alternativas. Alternativas, exato. É. Então, isso, acho que ao mesmo tempo que eu aprendi, ela também. Então, a gente foi construindo, quer dizer, a gente não, né? Ela foi construindo uma série de técnicas que eu vi que foi, foi mudando. E também, na parte espiritual, o difícil foi parar para ouvir meu silêncio. Se dá esse tempo. É, e ouvir meu silêncio, sim. A meditação, aquele, a sutileza daqueles movimentos requer que eu, eu, eu, eu me Volte para você. É. E era uma coisa que eu precisava. Yuka com as palmas das mãos unidas e olhos fechados. Com que frequência você trabalha yoga? Ela é semanal? Ela é mensal? Ela é diária? Não, Como é que é tem... feito esse, esse exercício? É um exercício, né? A gente pode é, chamar. É, é. Eu acho que é muito mais. Eu acho que a, a Luciana ela me dá muito mais do que um exercício. Ela me dá um muito mais do que uma técnica, ela me dá um entendimento sobre aquela técnica. É... E eu aprendi é, e sem dúvida, assim como ele mesmo, assim eu aprendi muito mais do que eu ensinei a ele, não tem dúvida nenhuma. Depois dessa experiência, né, experiência com outros alunos, é, mudou completamente a minha forma de olhar para as posturas do yoga e de, de, de entender essa prática, né? Então um pouco sobre esse trabalho que a gente desenvolveu juntos, né? Que eu aprendi tanto com ele está nesse documentário Marcelo e Yuka no Caminho das Setas. Essa aqui, essa foto, eu só coloquei do lado ele sentado porque ela ela ela representa um momento muito especial do nosso encontro e do nosso trabalho porque foi a primeira vez que ele topou sair da cadeira e sentar no chão, né? Então ele tinha por hábito só ficar sentado na cadeira ou na cama e uma poltrona e quando eu falei para ele não vamos para o chão então foi essa primeira vez que ele e ele percebeu que ele poderia sentar no chão e sentar no chão naquele momento foi tão bom para ele porque no chão ele não era mais um cadeirante né no chão todos nós sentados né em roda somos todos iguais né então isso para ele trouxe uma satisfação e uma alegria enorme e esse rosto sereno representa esse momento da primeira vez que a gente sentou Juntos no chão. Quando eu então tive a oportunidade de ter o meu primeiro espaço de yoga, eu queria que fosse um espaço acessível. Eu queria que as pessoas pudessem ir de cadeira de roda até o meu espaço. Então, a obra e adaptação da sala foi feita para que os banheiros tivessem barras e tivessem espaço para fazer a rotação da cadeira, acesso pelas portas e todos os materiais disponíveis para que eu conseguisse tornar a prática acessível aos alunos. Aqui é um aluno querido, que a gente não tem mais se visto, porque por conta da pandemia, a gente não tem feito as aulas presenciais, mas é um, são exemplos de posturas, posturas restaurativas, né? Que a gente fazia é, e que ajudava ele a encontrar paz, bem-estar, relaxamento e, e muita, muita saúde física e mental também. Bom, como eu tinha um espaço também com crianças e queria fazer uma divulgação desse trabalho, então comecei a trabalhar com pequenas imagens mais alegres, mais coloridas para as crianças, para mostrar para todos que é possível, sim, né, deixar a ioga mais acessível. E aí, em junho de 2018, eu fui até uma conferência que teve em Toronto de ioga acessível. Foi lá que eu conheci pessoas incríveis, como essa professora que está na cadeira. Ela sofreu um acidente de esqui e perdeu o movimento. né? E Enfim, faz um trabalho, um movimento no Canadá enorme para que as pessoas tenham acesso à ioga. E não só ela, conheci outros professores, e conheci também a professora Raquel Pérez, que, que tem o movimento yoga sem barreiras em São Paulo. A gente se conheceu lá nesse evento em Toronto. E é claro que eu tive um segundo divisor de águas no meu caminho, né como professora de ioga. Em maio de 2017, eu recebi o diagnóstico de um câncer de mama. E naquele momento, eu olhei novamente para dentro de mim, né, e, e fui buscar as ferramentas que eu tinha para poder lidar com todas aquelas mudanças, né, toda aquela transformação. Então, nessa primeira foto, foi logo após receber o diagnóstico, e na foto do meio foi quando o cabelo começou a cair, eu precisei raspar, e na terceira foto é naquela, no ensaio fotográfico, né, da imagem que a gente usou para divulgação desse evento, né, mostrando que tudo é impermanente mesmo, esse ciclo. E agora, quando vocês podem olhar, ó, meu cabelo já voltou praticamente quase do mesmo tamanho da foto inicial. Então, mais uma vez, eu, eu olhei para dentro de mim e encontrei a ferramenta do yoga, a, a ferramenta da meditação, né, para me ajudar a passar por tudo aquilo com autoconhecimento. E, e me beneficiei muito da prática das posturas de yoga, principalmente das posturas de yoga restaurativa. E foi durante uma prática de yoga restaurativa em que eu estava relaxando o meu corpo, eu estava agradecendo o fato de ter essas ferramentas e eu comecei a pensar nas pessoas que também estavam passando pelo tratamento oncológico e que não têm acesso a essas ferramentas, a essas práticas. E aí a primeira ideia que eu tive foi o desenvolvimento desse kit de relaxamento. Né? Então, nesse kit, muito inspirada no que outras ONGs institutos faziam, né? que enviavam lenços, perucas, sempre pensando na autoestima das mulheres que perderam seus cabelos, eu falei, não, o que eu posso ensinar? Eu posso ensinar Shavasana, eu posso ensinar essas pessoas a relaxarem. Quando elas chegarem em casa, depois de uma quimioterapia, eu vou induzi-las a um bom relaxamento. Porque a gente sabe que quando o corpo está relaxado, né, a gente fortalece o nosso sistema imunológico. E era isso que eu queria, que elas fortalecessem, eles, né? Todos eles fortalecessem o seu sistema imune através do relaxamento, para que entre um ciclo e outro de quimioterapia, o corpo pudesse se recuperar, pudesse se restaurar. Então... Esse kit aqui também já foi uma parceria com o Zen na época eu contei para o Samuel, o Samuel deu um super apoio. Ele foi até o Yoga Pix, ele foi o modelo, a gente gravou um Shavasana, a voz era da professora, é ainda, né da professora Adriana da Cunha, foi guiando um Shavasana, o Samuel foi o modelo. E a gente disponibilizou esse vídeo no YouTube, e quando a pessoa recebia o kit, no kit tinha um endereço para ela acessar esse vídeo no YouTube, ou seja, pessoas do Brasil inteiro que recebiam o kit, podiam, na casa deles, fazerem esse relaxamento induzido. Né? E aqui eu compartilho com vocês uma das mensagens que eu recebi, que dizia assim, Estou apaixonada pelo projeto Zen Câncer. Recebi meu kit Zen hoje e logo mais já irei utilizá-lo. O tratamento do câncer é árduo e longo. Somente quem passa sabe. Mas temos meios de nos reconectar. A meditação é uma delas. Precisamos achar o nosso equilíbrio, mente e corpo nos reeducar na alimentação, fazer exercícios físicos regularmente também são fatores importantíssimos para a cura. Muito obrigada Projetos em Câncer por me estimular em direção à cura. Gratidão eterna. Então, naquele momento, a gente ainda era um projetinho, era o projeto da Luciana Lobo, né? Então, eu dividia, enviava esses kits e também oferecia gratuitamente aulas de yoga restaurativa para os pacientes oncológicos. Mas aí... Por, uma, por um incentivo né, grande que meu marido me deu. e falou, poxa, vamos, vamos fazer crescer. Está crescendo já? Então, vamos, vamos fazer crescer. porque não virar um instituto? Para que mais e mais pessoas possam chegar para ajudar. Né? Então, em 2017 foi a idealização do projeto, em 2018 né, foi o início dos atendimentos, e em outubro de 2018, com a ajuda do, do escritório Pinheiro Neto Advogados, foi feito então, é, a criação, né, a fundação do Instituto Zen Câncer, que hoje conta com quase 100 voluntários e quase 200 pacientes oncológicos sendo beneficiados com as práticas que a gente oferece. né? E quando eu olho para tudo isso, me dá uma alegria enorme, e eu só lembro de um ensinamento que eu recebi da Lama de Seren, que dizia assim, quando a gente adoece, e aí você pode trocar a doença por qualquer experiência da sua vida, tá? seja perda de um emprego, perda de uma pessoa, é, qualquer experiência em que você. que você, de alguma forma, sofra com a impermanência. Então, em vez de você ficar somente sofrendo com essa impermanência, com essa mudança, então você se coloca no lugar do outro, das outras pessoas, que assim como você adoeceram, perderam o emprego, ou perder alguém que amam, né? E agora você sabe como é que essas pessoas se sentem e o que, que você vai fazer para ajudar essas pessoas. Então. Esse ensinamento era como um mantra na minha cabeça. Né? Então, agora eu sabia né? e sei como é que as pessoas que adoecem com câncer se sentem, o que, que eu posso fazer. E isso, por si só, já é uma excelente motivação para você desenvolver um projeto social com yoga, de acordo com a sua experiência. Né? Você não precisa é, passar fome para ajudar as pessoas a alimentar. Mas é claro que quando você tem alguma experiência na sua vida, é, você tem que usar essa experiência para ajudar as outras pessoas que também estão passando ou passaram por isso. E aí o Instituto em Câncer nasce assim, como uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo atender pacientes oncológicos através das práticas integrativas e complementares e práticas de bem-estar e autoconhecimento. A gente promove eventos, seminários e atividades de integração, a gente colabora com instituições, universidades e organizações, e a gente colabora e apoia pesquisas, livros e materiais didáticos também. E o nosso foco são né, os pacientes oncológicos, mas a gente tem práticas também para os familiares, e a gente acaba impactando toda a sociedade, e algumas das, no das nossas práticas a gente deixa aberto para que todas as pessoas tenham acesso, como as meditações que a gente vem fazendo pelo Instituto Zen Câncer. Hoje, essa é a nossa mandala de práticas oferecidas pelo Instituto Zen Câncer. Né? O carro-chefe do Instituto é a Yoga Restaurativa, mas a gente também tem Yoga Terapia. A gente tem o reiki, o Pranic Healing, Florais, Barras de access, Arte Terapia, Mindfulness, Psicoterapia, Psicologia Positiva, Fisioterapia, movimentação humana, nutrição, acupuntura, cromoterapia, aromaterapia e comunicação não violenta. Então, olha que lindo, né? Tudo isso. Ontem, foi ontem, foi, a gente teve uma reunião do Instituto em Câncer, coisa mais linda com todos os coordenadores e alguns voluntários, quase todos os coordenadores e alguns voluntários, e. E foi muito legal a gente é, realizar, né, através da apresentação dos slides, o quanto que a gente cresceu e quanto tem coisa ainda para fazer pelo Instituto. Quando a gente vai olhar para os artigos científicos, né, a gente entende que não é nada novo é, o que as há matérias que saem nas revistas, nos sites de divulgação sobre os benefícios do yoga. O yoga vem sendo pesquisado desde 1948. Esse é o primeiro artigo que está lá no PubMed, que é a plataforma dos artigos científicos. Mas se você for tirar nos últimos anos, olha o crescimento que teve em termos de publicações com o yoga. Então, em 2010, foram 201 artigos publicados, em 2017, 554. 4, 2018, 579 e olha agora em 2021 e a gente nem chegou no final do ano né? nós estamos no meio do ano ainda, já temos 370 artigos científicos publicados e esses artigos são em diferentes clínicas médicas não é somente para câncer não é somente para cardiologia, é em todas as áreas tá? e somente para yoga e câncer são 621 artigos científicos então tem muita coisa para ler, eu, eu, eu não li nem nem metade desses artigos, tem muita coisa. E é bom você filtrar especificamente sobre o que você quer. Eu sempre falo com os professores do Yoga Pix, né? Que, e isso é uma visão minha. Se eu tenho um aluno com artrite reumatoide, eu vou na plataforma do PubMed, eu vou ver o que, que tem de artigos científicos com artrite reumatoide. E eu vou ver qual foi a sequência, qual foi o protocolo utilizado por aqueles pesquisadores. Né? Quantas vezes por semana foi feita aquela intervenção com aquele aluno? E eu vou adaptar aquele protocolo à minha aula com aquele aluno porque já está comprovado que tem benefícios, então não tem por que eu ficar inventando a roda, né? Bom, benefícios do yoga, um tratamento oncológico, né? Insônia. Insônia é um, sem dúvida, é... incomoda demais, né? Afeta demais os pacientes oncológicos. A gente tem é, muita insônia, não só pela preocupação da doença, com o tratamento, com todas as mudanças da vida, mas por conta dos corticoides que a gente toma. Então, a gente tem, realmente tem insônia. E a yoga, os pranayamas, a meditação ajuda a diminuir... O, os efeitos da insônia, né? A fadiga também, o paciente oncológico ele vive cansado, né? Porque o corpo realmente ele precisa ficar descansando para poder se recuperar entre um ciclo e outro. E a, e a yoga e a prática da meditação já comprovaram os benefícios da fadiga, trazendo uma sensação de energia e maior disposição para os seus praticantes. Diminui a ansiedade, fazendo com que o participante, o ó, participante pensando no instituto, né? Como o paciente trazendo a mente dele para o momento presente, para o momento da prática. Diminui a percepção de dor também, estresse. E a gente sabe que para o paciente oncológico o estresse é terrível. Né? A gente sabe que não é bom o estresse. Então a gente consegue diminuir o estresse com a prática do yoga. Melhora o bem-estar né? e muitos benefícios físicos, como melhora da flexibilidade, força, tônus muscular... O equilíbrio também melhora bastante com a prática do yoga. E aqui eu trago para vocês algumas, algumas imagens do trabalho que a gente fazia presencialmente no Instituto Zen Câncer. Né? A aula de yoga restaurativa, olha que linda, uma sala cheia de participantes. Né? Hoje a gente tem que trabalhar no máximo com quatro, tem que ter o distanciamento, com máscara, e o Instituto Zen Câncer ainda está todo online. Tá? Então essas são fotos de quando a gente fazia as práticas presenciais. São toda, todas as pessoas, né? São mulheres, todas elas é, são pacientes oncológicos, tá? Não somente câncer de mama, a gente tem diferentes tipos de câncer aqui nas imagens. Então, aqui ó, algumas das práticas. Quem está aí do Instituto Sem Câncer assistindo, ó, aqui é a Valkyrie, ó, lindona, abrindo o peito, ó. Fazendo com que o chakra cardíaco dela assim se expanda, né? E, e, e o nosso chakra cardíaco realmente se expandia nessas práticas presenciais porque a gente saía delas e todo mundo se abraçava, sempre tinha um abraço coletivo, espontâneo, né? Nada era forçado. A gente saía de lá querendo compartilhar esse amor com todas as pessoas. É... Às vezes eu passava alguns documentários, passava alguns TED Talks para a gente poder falar, né, sobre sobre isso como um grupo de apoio mesmo também. No final, sempre tinha uma troca, né? e essa troca ela é importantíssima. Tem até um artigo científico que compara a prática da yoga restaurativa com uma prática de alongamento é, entre pacientes oncológicos. E, por incrível que pareça, né, a, quando eles foram avaliar a percepção de bem-estar e, e, e melhora na qualidade de vida, o grupo de relaxamento, de relaxamento não, de alongamento, apresentou uma melhor qualidade de vida do que os que fizeram em yoga restaurativa. E os investigadores perceberam que o que podia estar alterando esse, esse resultado era que na aula de yoga restaurativa, os, os pacientes oncológicos chegavam mudos e saíam calados. Então, eles entravam na sala de prática mudos, faziam as posturas e saíam calados para a sua casa. Na aula de alongamento, eles falavam, eles trocavam, elas conversavam, e sempre tinha uma troca de alguma informação. Então, essa conexão faz parte também do processo de cura. Né, dessa percepção de melhora de qualidade de vida, então a gente sempre tinha isso aqui, e isso acontecia de forma espontânea com o nosso grupo. E aí o grupo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, as pessoas foram terminando seus tratamentos, e aí queriam movimentar um pouco mais o corpo, e aí eu passei a oferecer uma aula de yoga básica para ela, sempre utilizando os recursos das cadeiras, né, é utilizando o recurso das paredes como apoio, por conta do equilíbrio. E se você observar, na primeira foto aqui, ó a gente tinha uma participante que tinha feito quimioterapia, e ela não conseguia ainda fazer Tadasana, ficar de pé, ela estava com muita fadiga, mas ela queria estar no grupo. Então, ela fez Tadasana durante a prática inteira, mas ela estava ali, pertencendo àquele grupo. E essa é uma foto, para mim, muito bonita. Então, ela estava ali, ó deitada, respirando junto com o grupo. tá e estava praticando ioga, sem dúvida nenhuma. Né? O, o Instituto também tem parceria com o Inca Voluntário. A gente já estava levando aulas de ioga para as mães das crianças em tratamento oncológico. Essas práticas foram suspensas né, por conta da pandemia, mas a gente já estava tendo um resultado muito positivo dessas aulas, que aconteciam às sextas-feiras de manhã, antes das mães entrarem nos consultórios né, para fazerem as consultas de avaliação com seus filhos. E essa parceria do INCA estava se abrindo também para a gente trabalhar com as crianças em tratamento. Então, eu já estou desenvolvendo o um material didático que a gente vai trabalhar com essas crianças, já esperando uma reabertura pós-pandemia. Então, observem as fotos, a gente vai começar a trabalhar né, com, com crianças né, sem cabelo, é, com prótese na perna, como essa aqui embaixo, com braço amputado, que é uma realidade que a gente encontra no INCA, né, com as crianças que estão em tratamento oncológico. Então, a gente quer que elas se identifiquem com as imagens né, no, nas atividades que a gente for fazer com elas. Então, crianças também em cadeira de roda, então todo esse material está sendo preparado para que elas se identifiquem, elas vão receber, né, além é, de brincadeiras que a gente vai fazer, como colorir esses desenhos, elas vão receber uma sequência de postura para poderem fazer em casa com os pais, porque uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, é pouco para perceber né, os benefícios. Então, a gente vai montar esse material didático para eles. E o Instituto tem ido também em hospitais, em clínicas, né, divulgar os benefícios da yoga e da meditação para os pacientes oncológicos. Então, aqui eu estou na Clínica São Carlos, a convite deles, e aí eu estava guiando o um relaxamento. Então, observe que a gente não precisa deitar os pacientes oncológicos no chão. A gente está trabalhando com duas cadeiras. Né? Eles sentam em uma cadeira e esticam as pernas em outra cadeira. E aqui eu fiz várias posturas com eles em pé com apoio da cadeira e o relaxamento na cadeira e no final sempre tem um abraço coletivo né todo mundo querendo compartilhar essa boa energia aqui só alguns dos certificados de congressos médicos e eventos que eu participei né com, pelo instituto divulgando as práticas de yoga e meditação para pacientes oncológicos e aí para finalizar eu queria compartilhar com vocês é, a experiência que a gente teve ano passado quando começou a pandemia eu não sabia fazer live não sabia usar é, o Zoom, nada disso, tudo isso é novo para mim, como deve ser novo para muitas de vocês também, mas eu entendia que naquele momento os participantes do Instituto não poderiam ficar sem apoio. Então, no primeiro dia da semana, foi uma segunda-feira de pandemia, eu abri o meu Instagram, né, o Instagram do Instituto e o, e o YouTube, pedi ajuda para o Samuel, Samuel, do Atmazen. Samuel, como é que faz isso? Eu não sei fazer, como é que posiciona a câmera? E eu, sem saber fazer eu comecei a oferecer aulas de yoga restaurativa e yoga básica às 11 horas da manhã para as pessoas que estavam em casa e meditações às 7 horas da noite. Então, durante é, o dia, né, todos os dias da semana, de sábado, de segunda a segunda, incluindo sábados e domingos, eu estava ali naqueles dois horários, 11 da manhã e às 7 horas da noite. E isso eram como duas âncoras para as pessoas não se perderem no meio daquelas notícias né, sem saber o que ia acontecer, as pessoas sabiam que eu estava ali, esperando por elas. Né? E isso foi assim, dia das mães, Páscoa. E aí eu resolvi fazer um pequeno questionário, via Google Forms, para entender quem era a minha audiência, quem são essas pessoas que praticam comigo, elas nunca me viram. Né? E a gente, mesmo assim, a gente conseguiu desenvolver um relacionamento. Né? Eu, já, eu sabia que eram as pessoas que sempre estavam, então, pelo Instagram, eu li os nomes, ia comentando, algumas pessoas falavam as suas idades, então, algumas posturas eu falava, olha, fulana, cuidado com essa postura, usa a cadeira, eu tentava ser o mais pessoal possível e me aproximar o máximo possível dessas pessoas. E aí, depois de 100 dias né, de práticas, regular, regular, assim, sem faltar nenhum dia, nunca faltei um dia, eu queria saber quem eram essas pessoas. Né? E 200 pessoas preencheram esse formulário. Né? Eu queria saber o grau de escolaridade dessas pessoas, né? quem, quem é que eu estava acessando com essas práticas. Deixa eu só diminuir aqui essa telinha que está aqui na frente para mim. E aí eu vi que 65,5% dessas pessoas né, tinham o um ensino superior ou graduação, 24% ali tinha mestrado ou doutorado, é, em um outro percentual menorzinho, 8% ali tinha um ensino médio ou segundo grau, e eu identifiquei que esses eram jovens mesmo que estavam fazendo práticas comigo. E, e aí eu guardei essa informação. E aí eu perguntei, é, porque, no, porque alguns tipos de câncer, né, lembra que eu sou um instituto de câncer, né, para pacientes oncológicos, então alguns tipos de câncer são específicos né, para o corpo biológico feminino e para o corpo biológico masculino. Então eu queria saber quem eram essas pessoas. E aí eu vi que 89,5% né, feminino e 10,5% masculino. Então realmente naquele momento as mulheres estavam procurando mais essas práticas do que os homens. né Então é, isso também eu guardei essa informação. Perguntei se possuía alguma doença pré-existente, e aí foi uma surpresa para mim, porque eu achei que a maioria né, seria de pacientes oncológicos, e não é verdade. 37% não possuía nenhuma doença pré-existente, eram pessoas que estavam entrando no Instagram, no YouTube do Institutos em Câncer para fazer as práticas gratuitas com a gente. Somente 20,5% eram de pacientes oncológicos. Então, você percebe que a gente estava conseguindo expandir as nossas ações né, para além do universo oncológico. Perguntei como é que ficaram sabendo das atividades, e 50,5% falou que foi por indicação de amigos, o que é um resultado positivo para a gente, né? que aquilo que é bom a gente indica para o nosso amigo. E era legal isso, eu tinha mãe e filha que meditavam juntas, estavam em cidades diferentes, e elas se davam boa noite pelo chat do Instagram toda noite, e as duas estavam meditando ali juntas. né? Não só tinham primos meditando juntos, foi muito legal. Eu sinto saudades, assim, daquele daquele momento, assim, de conexão profunda com eles. Perguntei se tinham dificuldade para dormir. E aí eu comecei a perceber que, além das práticas, seria bom se eu pudesse ensiná-los, né, a se preparar para dormir. Então, durante três meses, eu ofereci aula de yoga na cama, que eram posturas restaurativas feitas na cama e mais um yoga nidra no final. Então, eu levava o meu computador para, minha, para o meu quarto, colocava em frente a minha cama e, e era uma prática muito íntima, assim, porque as pessoas abriam. Né, os, seus, os, os seus vídeos, e elas realmente estavam na cama delas, de pijama. Né? Então, assim, é, é, era uma amorosidade tão profunda que eu sentia por elas. Quem se inscrevia nessas práticas recebia um e-mail onde eu dava orientações para elas se prepararem para a aula. E aí a gente sentava, fazia a prática, eu guiava e eu fechava o áudio. E eu recebi mensagens do tipo, Luciana, eu dormi e eu esqueci de tomar meu remédio para dormir. E eu não durmo sem meu remédio para dormir. Então, coisas incríveis foram acontecendo dessa experiência de yoga na cama durante o primeiro ano da pandemia. Eu perguntei se eram pessoas ansiosas ali, ó, 75% entre a coluna 6 e 10. Então, as pessoas eram, realmente estavam ansiosas. Perguntei se elas eram pessoas estressadas, se consideravam estressadas, ó, de 6 a 10%. Entre a coluna 6 e 10, ali, 53% das pessoas estavam passando por algum tipo de estresse naquele momento. Eu perguntei se já tinham feito aula de yoga antes. Olha que interessante. 50% falou que sim. E 35% mais 15% falou que não ou que há muito tempo atrás. Então, estava resgatando essas pessoas também para a prática do yoga. Um resultado bem parecido com a meditação, mas a meditação ainda tinha um pouquinho mais de pessoas que tinham praticado. E aí eu perguntei, depois de que terminar o recolhimento social, você pensa em procurar algum lugar perto da sua casa para continuar com as aulas de yoga ou meditação? E olha que interessante, 66,2% falou que sim, e 33,3% se for possível. E dentro desse se for possível, está esse evento que a gente está fazendo aqui hoje, porque a ideia é que muitas dessas pessoas não têm condições financeiras realmente para poder pagar uma aula regular de yoga, é, ou muitas ainda estão em casa por conta da pandemia e não se sentem confortáveis em entrar numa aula de yoga onde todo mundo coloca o pé na cabeça, todo mundo faz uma domuca com calcanhares no chão, todo mundo faz parada de mão, todo mundo faz parada de cabeça. Então está faltando uma prática mais inclusiva e mais amorosa para que mais e mais pessoas tenham acesso. Né? E não somente é, pelo Zoom, porque tem uma realidade, por exemplo, o projeto Yoga de Rua, eles não conseguem dar aula de yoga pelo Zoom. Então, eles não estão dando aula por conta da pandemia e pela dificuldade também de estar lá em contato com as pessoas durante a pandemia. Então, a gente tem que ser muito criativo para espalhar a semente do yoga aí pela nossa sociedade. Eu perguntei assim, você consegue receber ou sentir algum benefício dessas práticas? Olha que interessante as respostas. Tem uma aqui que eu adoro. Que, é, está aqui embaixo. Ó. Muitos. A última. Tudo melhora até a forma de lidar com as pessoas. E lembra que o primeiro passo no caminho da yoga era melhorar, né, é, trabalhar na forma como a gente lida, lida com esse mundo externo, né, a forma como a gente lida com as pessoas. Isso tem a ver com a yoga. Então, a pessoa, mesmo tendo feito prática pelo Zoom, né, ali pelo Instagram, pelo YouTube, conseguiu perceber esse benefício de mudança no seu dia a dia. Tá? Isso aqui é algumas das divulgações dos trabalhos, tanto aula de yoga restaurativa, como... É, para pacientes oncológicos e também para cadeirantes né, do trabalho que eu venho fazendo pelo Yoga Pix e pelo Instituto Zen Câncer, isso aí também falando sobre as práticas né, que são aliadas à saúde também, mostrando o benefício da yoga. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, a história do Instituto Zen Câncer, como é que ele nasceu, tem o meu livro que eu lancei ano passado, infelizmente eu lancei durante a pandemia, não consegui fazer uma noite de autógrafo com as pessoas, tive que fazer lançamento por live sem contato com as pessoas e mas foi uma experiência bem bacana e o feedback que eu recebo de quem lê o livro assim enche meu coração de alegria né e a Lorena aí gente acabei de aparecer a fotinho dela para mim aqui bom esses são os contatos aqui para quem quiser acompanhar o meu trabalho quem quiser apoiar de alguma forma então, aí está o um Instagram do Instituto Zen Câncer, o site está desatualizado, não adianta entrar no site do Instituto, está faltando voluntário, tá? Quem, se alguém quiser ser voluntário para atualização de site. O site do yoga Pics, né? o Instagram do YogaPix. O meu Instagram pessoal, minha célula Gebeldes, o Livro. E o meu Instagram como professora de yoga, que é Yoga Restaurativa com o Lulobo, se alguém quiser também conhecer um pouco mais do meu trabalho. Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento. Muito bom, terminei a tempo aqui de deixar vocês respirarem um pouquinho, né? <risos> muito bom, gente, muito feliz em poder estar compartilhando isso tudo com vocês, como eu falei, quem não chegou no comecinho, a intenção desse evento é inspirar os professores de yoga, ou vocês que querem se tornar professores de yoga, a tornarem a yoga mais acessível, né? é fazer um trabalho mais inclusivo e usar a sua experiência de vida para inspirar outras pessoas também a, a se conectarem, e se reconectarem com elas mesmas através da prática da yoga e da meditação. São 15h56, se vocês tiverem alguma dúvida, não vai dar tempo de todo mundo, todo mundo falar, como eu falei para vocês, a gente teve 170 inscritos no evento, então a gente tem aqui hoje, nesse momento, só 33 participantes, não vou ter como abrir, para perguntas, mas vocês podem mandar as perguntas e entrar em contato comigo depois que eu faço questão de responder a vocês. Antes da gente, de eu chamar o Rodrigo, faltam quatro minutinhos. Eu vou fazer uma prática que nem a Maria Alice, ela não sei se a Maria Alice está aí, Maria Alice Maranhão, que é do Instituto em Câncer, coordenadora do Núcleo de Mindfulness, fez com a gente, né? Eu ontem tive a reunião geral de voluntários e aí falei, falei, falei, falei, falei. Aí no final ela falou assim: vamos respirar um pouquinho para absorver tudo isso, né? Então, eu sinto que a minha vida é muito intensa, né? Eu faço muitas coisas mesmo, as pessoas que trabalham comigo perguntam, como é que você dá conta? Eu ainda tem dois filhos pequenos. É porque eu sei, eu sei que a vida é um... A gente inspira, um dia a gente vai exalar e a gente não vai estar mais aqui. Então, entre uma inspiração e uma exalação, tem muita coisa para ser feita. Ah, Maria Alice está aqui. Eu vou repetir o que você fez com a gente, tá, Maria Alice? <risos> Eu vou pedir para vocês sentarem de uma forma confortável, só por dois minutinhos antes de eu chamar o Rodrigo, para vocês manterem a sua coluna naturalmente alinhada, os seus ombros relaxados, o seu peito aberto, e uma expressão suave no seu rosto. Eu vou pedir para vocês, através da sua audição, percebam todos os sons e barulhos à sua volta, e acolhe todos esses sons e barulhos no momento presente. E perceba através desses sons e barulhos que você está em um momento. Você está em segurança. Que você está em um momento seguro. E vai encontrando essa sensação de segurança dentro de você, expandindo essa sensação. Preenchendo todos os seus espaços internos. E relaxe o seu corpo. E leve então atenção para a sua respiração. E sinta o ar entrando e saindo suavemente pelas suas narinas. E vai deixando os seus pensamentos, as suas emoções e todas as informações que foram compartilhadas aqui decantarem agora. E que tudo aquilo que tem algum significado para você, que criou alguma ressonância com você, possa ser absorvido. E que todo o resto possa ser exalado. Então, de tudo que foi dito e compartilhado guarda aquilo que criou alguma tatuagem emocional em você criou alguma ressonância em você guarda como uma semente no seu coração e todo o excesso de informação exala E aí suavemente vai abrindo seus olhos. E a gente vai receber o Rodrigo aqui, que já deve estar por aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o Rodrigo Souza. Que vai contar a história dele para gente. Deixa eu ver se eu acho aqui o Rodrigo. Rodrigo Souza, deixa eu botar ele como anfitrião.